Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Lúcio, o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é Alanios que dirige aqui. É isso aí, meus amigos, Alanios do Trânsito aqui hoje, sem câmera comigo, porque nós temos que falar sobre Drive System, sim, do Street Fighter 6 aí. Essas mecânicas, né? Essa nova barra tem gerado algumas dúvidas, pois a gente tem visto nos comentários dos vídeos do Street Fighter 6 que algumas pessoas falam lá que tá um pouco confuso, que não estão entendendo tão bem como é que funciona. Todos os recursos e tal Então esse vídeo aqui vai ser justamente pra gente conseguir Explicar de como é que vai funcionar Até poder desmistificar um pouco aí Os receios que algumas pessoas têm Com relação a esse sistema de drive e tudo Obviamente a gente não tá 100% entendido da parada Porque a gente não jogou Mas o que a gente vai trazer aqui é Com base em tudo que a gente tem visto nos gameplays E também no site oficial do Street Fighter Que vai ser uma das nossas referências, entendeu? Então se você já está curioso aí, mano Se você está curtindo vídeos de Street Fighter 6 Deixa o seu likezão aí, poder dar uma força pra gente se inscreve no canal para a gente poder chegar ali na marca dos 100 mil inscritos. Contamos com o apoio de vocês e ativa o sininho. Com todas as notificações, caso contrário, vocês não recebem os nossos vídeos, meus amigos É complicado, rapaz Então, vamos lá, meu querido Alane Deixa eu trocar nossa tela aqui, a gente poder começar a discorrer um pouquinho aqui E explicar pra galera melhor Tentar dar aquela simplificada com relação ao Drive System Nós estamos aqui, pessoal, no site oficial do Street Fighter 6 Que, inclusive, vocês podem acessar lá para poder ter todas as informações relacionadas Não só ao Drive System e as mecânicas de um modo geral Mas também os sistemas de controle... Informações sobre os personagens, conceitos, os menus de jogo que a gente vai ter Tá tudo aqui disponível pra vocês no site Street Fighter 6 Inclusive eles atualizaram algumas coisas aqui recentemente Nada de novidades, vamos dizer assim Mas de interface mesmo pra gente poder navegar no site E aí cara, vamos começar aqui primeiro com a barra de drive Que é o drive gaud É esses quadradinhos aqui que ficam embaixo do HP de cada um dos personagens E aí fala aqui ó, que ele tá disponível desde o início de cada round Cheio, no caso né E aí você pode adaptá-lo ao seu estilo de luta Se você gasta... Basta toda a barra de drive, entra em um estado de esgotamento com muitas desvantagens, mas ela também se restaura automaticamente. A gente já viu em gameplay né? Inclusive, que quando a gente acaba com ela, ela fica recarregando, demora um tempinho maior, mas aí depois ela volta completamente. Tornando o gerenciamento da barra um aspecto crucial nas lutas. Conhecer o sistema e saber quando jogar de forma conservadora permitirá lutas complexas e de alto nível. É a explicação que eles dão aqui pra gente. Ou seja, já deu pra gente poder entender aqui, né, Alanis, Que tudo vai girar em torno desse drive gauge, né, dessa barra de drive aí, para utilizarmos recursos ofensivos e defensivos, né brother? Para traçar um paralelo, né, a galera que jogou Mortal Kombat 11 Você tem ali a barrinha de defesa e a barrinha de ataque É como se eles tivessem pego essas duas e colocado numa só As ações ofensivas e defensivas, elas consomem dessa barra Eles tiraram a ideia da barra vir cheia lá do Street Fighter 03 né, Onde o jogo já começa a ser com o especial no level 3 Então a ideia vem de lá, é uma ideia antiga Você não vai enchendo ela e ela enche automaticamente No mesmo padrão ali do Mortal Kombat 11 então, eu acho que esse é um paralelo legal aí pra gente conseguir entender Exatamente, cara Inclusive, enquanto a Alan estava comentando aí Eu deixei passando um gameplayzinho aqui no vídeo do Street Fighter E vocês viram lá a utilização da barra de drive Tanto nas mecânicas, que é o drive impact e tudo mais Que a gente vai entrar aqui agora Quanto em golpes amplificados, né? Por exemplo, um Hadouken amplificado e tal Então, como vocês viram aqui Aquele soco do look amplificado que ele dá Aqueles tiros, né? Que ele dá com o braço Ele amplificou ali, gastou barra também para poder fazer isso do drive Então, esse é um outro ponto que a gente vai entrar agora Que são... As mecânicas que são o core, vamos dizer Que são o núcleo do Street Fighter 6 Que vão girar aí as partidas que vão proporcionar lutas complexas, como eles disseram ali, de alto nível. Permitirão aí estratégias diferentes por parte do jogador. Seja ele um jogador mais conservador ou um jogador um pouco mais ofensivo, que bota pressão e tudo. Então, com base nessa barra de drive que a gente acabou de explicar pra vocês, nós temos aqui as cinco mecânicas principais do jogo, entendeu? Porque assim, a barra de drive, ela vai ser utilizada nessas mecânicas todas aqui. E a gente tem, como vocês viram no gameplay aqui agora do Street Fighter 6, né? Aqui embaixo, ó Tá mostrando pra vocês Não tá mostrando pro Lance, Mas ele já sabe exatamente o que que é É uma barrinha aqui com o número 2 Outra barrinha aqui com o número 3 Que são a barra dos especiais Pra eles utilizarem o Super Art nível 1 um, Nível 2, nível 3 E o Critical Art Quando o HP dele tá acabando Então basicamente é pra isso que servem essas barrinhas de baixo Nada tem a ver com o sistema de Drive Beleza? E com isso a gente vai aqui agora para as mecânicas principais do jogo, né? Tô voltando aqui pro site do Street Fighter 6 Que são o Drive Impact Drive Parry Overdrive Drive Rush e... Drive Reversal Entendeu? Que são as mecânicas principais Que a gente vai ter aqui para poder utilizar ali Criar as nossas estratégias de gameplay E tudo mais Começando aqui com o Drive Impact Isso que é interessante No site do Street Fighter 6 Porque eles trazem aqui A informação sobre o, o ataque né? Sobre a mecânica na verdade O quanto ele gasta e tudo mais E como você utiliza no controle É um ataque poderoso Que pode absorver o golpe do adversário Execute a técnica Em um adversário encurralado no canto Para ele rebater contra a parede Mesmo defendendo o ataque A gente vê muito isso aqui Nos primeiros gameplays Sendo utilizado. E realmente é uma mecânica que pode fazer uma virada de jogo aí quando você tá sofrendo uma pressão no canto, o cara tá lá no modo ofensivo agressivo total. Você pode sim fazer uso do Drive Impact que absorve ali três golpes no máximo. E aí você consegue dar um counter, vamos dizer. Porque o cara fica tonto por um período e tudo. É basicamente o Focus ataque que o Alanis falou aí. Só que eles chamam aqui de Drive Impact e tem algumas propriedades diferentes, vamos dizer. Pegando o exemplo do Street Fighter 4, que é da onde essa mecânica ficou popularizada, né? Então, o Drive Impact, ele é uma mecânica que ela é... Ofensivo e defensivo ao mesmo tempo. Você aperta o botão, ele fica com uma resistência para ataques, que ele aguenta três golpes, só que você está batendo no cara, entendeu? Então é um soco forte que ele vai dar no cara, só que ele vai segurar três golpes ali enquanto ele estiver dando esse soco. Passou disso, aí já quebra o soco. Então o Drive Impact é isso. É um golpe bem forte, com uma resistência grande. Que é pra você segurar o cara que não para de apertar o botão. Exatamente, cara. E como vocês podem ver aqui no site do Street Fighter, né? Voltando aqui pra ele mais uma vez, ó. Aqui eles mostram que o custo pra você usar o Drive Impact é uma barrinha de drive. Ou seja, um quadradinho desse aqui vai embora quando você utiliza essa mecânica. Inicialmente pode parecer roubado, mas eu acho que durante o gameplay, o esquema de gameplay ali que a gente tá jogando de fato, não me parece uma parada extremamente roubada. Porque eu acho que com a experiência de gameplay, a galera vai conseguir perceber melhor quando o cara começar ali a utilização do Drive Impact, animação e tudo mais E obviamente a gente vai sentir em quais situações o cara vai querer usar isso para poder sair de uma pressão ou algo do gênero Mas por enquanto a gente tem o custo aqui de uma barrinha só E um outro complemento aqui pessoal, é o seguinte Eles podem mudar isso daqui até o final do jogo Isso aqui é o que eles têm de inicial para nós Nós estamos vendo gameplays do Alpha Mas lá no lançamento pode ser que tudo mude A gente não sabe E aí a próxima mecânica aqui é o Drive Parry Que eu vi também muitas pessoas falando que poderia ser meio roubado Vamos dizer assim e tal Mas assim, para poder simplificar Você aperta ali o bolinha e triângulo Ou triângulo e bolinha, sei lá E o R1 no controle moderno Você entra no Instance de Parry E aí ele vai absorver tudo que é porrada que o cara, te, que o cara der E aí vocês podem ver que o consumo aqui Ele é contínuo Se você ficar segurando a barra de Drive, né? Essa barrinha aqui Vai indo embora À medida que você absorve ataques ela enche um pouquinho, mas é aquilo também. Se vocês repararem nos gameplays, a animação do Drive Parry é possível perceber quando o cara começa ali, quando ele entra no Stance do Parry. Então, uma coisa, por exemplo, você pulou pra cima do cara pra dar uma voadora, você viu que ele tá no Stance de Parry, começou o Stance de Parry, você pode simplesmente não fazer nada e ir lá e agarrar o cara, que é uma forma de você sair fora desse Parry, com agarrão e tudo. Então, assim, é uma mecânica que, ao meu ver, assim, pro Caio... É legal, entendeu? Eu sei que muita gente não gosta de Perry, mas eu acho que pode ser muito bem utilizado aí na parte estratégica da luta, Lanius. É, é nessa parte que entra o, a questão do... A gente não tá entendido 100%, porque a gente não teve a experiência né, de testar ali para falar ó, o quanto é bom ou não é numa situação de luta, né? Mas na questão de como funciona, isso daí dá pra gente conversar de uma forma bem tranquila. E aí, a, qual que é a ideia? Né? Então você tem ali um golpe... Um golpe não. Você tem uma técnica que é defensiva, ou seja, uma, uma habilidade para você se defender do que o cara tá fazendo. Essa habilidade, ela vai gastar aquela barra de drive com, enquanto você segura. O que a gente viu anterior é, se aperta, ele arranca uma barrinha. Essa daí, você segura, ele vai... Ele arranca metade e vai consumindo aos poucos, enquanto você tá segurando. Sim. Só que quando se o cara te bater, enquanto você tá segurando o botão, essa barrinha enche. Então, enquanto o cara tá te ba tá batendo, você consegue é, ficar dando parry em tudo ali. Mas aí, o cara vai bater, não vai sugar vida, mas é como o Caio comentou, você consegue perceber que o cara tá fazendo aquilo. É, existem as estratégias que você pode criar, né, pra fingir que vai bater e aí fazer o cara apertar o botão pra você agarrar, enfim, aí vai dar sua criatividade o que você vai fazer, mas o ponto fundamental é que esse drive parry ele não é uma mecânica defensiva que vai dar muita vantagem pro cara que tá usando então, o cara vai te bater, você vai defender o golpe do cara com o parry ali né? você vai rebater o golpe só que não dá pra você ter uma reação muito grande depois. Sim. Entendeu? Então ele não vai dar uma grande abertura, né? Pra você dar um counter muito brabo. Então agora no Street Fighter 3, por exemplo. A não ser que você faça um Perfect Parry. Que é mais difícil. E aí o Perfect Parry, ele funciona melhor com os especiais, né? Até com golpe normal, ele tem uma certa desvantagem. Por quê? Porque você teria que acertar o soco fraco. E o soco fraco, os caras que jogaram comentaram que se você começa um combo com o soco fraco, a quantidade de vida que o combo suga é muito curta. É, ele tira pouco dano, né? Então não, não é uma situação tipo, ah, deu parry, o cara tá com toda a vantagem. Não. Ele deu parry... Ele vai se manter em segurança. Exatamente, cara. E aí, com base nisso aí, pessoal, a gente vai pro próximo aqui, ó. Que é o overdrive, entendeu? Já vamos puxar o overdrive, que é bem simples de explicar na real. E o drive rush também. Porque o overdrive, galera, é basicamente os golpes amplificados que a gente tem dos personagens. Tipo, o que é amplificado, o que é amplificado, o tiro do Luke é amplificado, como vocês podem ver aqui. Que gasta aí duas barrinhas, né? E pra você poder fazer, melou pra frente aqui e tal. Com o quadrado e o R1, né? Esse aqui ele tá dando o um exemplo do Hadouken do Ryu que eles colocaram aqui no site. Ou então no controle moderno RT mais triângulo. Então isso aqui não tem muito segredo, né? A gente só sabe que usa barra de drive também. Então é mais um recurso para a gente poder gerenciar aí dentro da barra de drive. E aí nós vamos para o drive Rush. Alanios, esse daqui é um bem interessante que a gente viu recentemente em gameplays também da galera que você pode utilizá-lo tanto para poder se aproximar rapidamente do cara, numa quando eles estão em uma certa distância, como vocês podem ver, inclusive na imagem que está sendo mostrada aqui, e também para poder fazer extensão de combos. E é aí que entra a diferenciação do custo, que vocês podem ver aqui no site, né? Se você fizer o drive rush, vamos supor, você tá parado no meio da tela ali, igual o Luke tá aqui. Pô, vou fazer um drive rush para poder chegar perto do cara rápido. A partir da postura do drive, eles estão falando aqui, ó, você dá dois para frente, ele cancela, vai para frente e é uma barrinha. Se você fizer isso dentro de um combo você tá ali, começou um combinho, pá Você quer estender ele, como a gente viu inclusive no trailer de gameplay do Gaio, Quando ele dá uma bica, aí ele vai dar o Drive Rush também Pra poder continuar o combo Aí gasta 3, entendeu? Então é basicamente isso daqui A utilização do Drive Rush É um recurso muito interessante Inclusive um vídeo de combo que a gente trouxe do Jamie aqui pra vocês Que eles fizeram no evento recente Que é o que escalona pra caramba, porque o cara só usa botão fraco, né? Ele usa duas vezes o Drive Rush só que há um custo, assim, muito caro, vamos dizer. Porque a barra de drive são seis quadradinhos. Dois drive rush dentro de combo já acabou sua barra de drive. Então você tem que pensar bem para poder fazer esse tipo de coisa, entendeu? De um modo bem simples, né? O overdrive é como eles estão chamando agora quando você faz magia com dois botões. O drive rush, ele é uma forma de você cancelar o que você tá fazendo num dash, né? Então você vai lá e dá um, um, um dash a partir de uma postura, postura de perna. Então para você se aproximar do cara com maior velocidade, ou para você cancelar ali um combo e continuar batendo, né? Você dá um chute, o cara vai longe, aí você se você apertar só o soco, ele não alcança. Então, depois do chute, você dá dois para frente, vai três barrinhas embora, mas você consegue ainda uh, continuar batendo e tal, porque ele chega mais perto Então o Drive Rush é isso, é, é um dash que você faz para você chegar mais rápido, mais rápido perto do inimigo Então galera, basicamente o Drive Rush é isso, Overdrive também E aí a gente vai pra última mecânica aqui do jogo, que é o Drive Reversal que inclusive nos gameplays a gente viu poucas pessoas usando isso daqui Eu pelo menos não lembro de ter visto tanto, entendeu? Obviamente deve ser porque a galera ainda não está acostumada Enquanto o pessoal começar a treinar de fato no game Tiver ali o um modo treino em mãos, começar a pegar partidas ranked com amigos e tudo Isso daqui deve aparecer um pouco mais Que realiza um contra-ataque enquanto defendendo um ataque do adversário O dano causado é baixo, mas pode ajudar a escapar de situações complicadas Quando você estiver sendo pressionado, ou seja Além do Drive Impact, que é um recurso aí que você pode utilizar para poder sair de pressão A gente também tem o Drive Reversal, que é o Frente mais R1 mais R2, como a gente pode ver aqui no controle clássico E o Frente mais L1 no controle moderno, e gasta duas barrinhas de Drive, ou seja, dois quadradinhos desses aqui e vou embora É aquilo, aqui na defesa você tem uma garantia de que você vai interromper o combo do cara no Drive Impact você já não tem tanto essa garantia, porque se o cara mandar ali ataques antes de você inferir o seu golpe, se ele passar dos três ataques que o Drive Impact absorve, você tá no sal, porque aí ele vai quebrar e ele vai conseguir te bater e vai continuar a pressão. Então o Drive Reversal pode ser uma escolha mais segura, vamos dizer, apesar dela gastar uma barrinha a mais, né? Um quadradinho a mais do que o Drive Impact, né, Lance? Aí é o que lá no Street Fighter Alpha lá, surgiu como Alpha Counter, né? Você tá defendendo, o cara bate, você faz um comando no meio da defesa e aí ele vai lá e dá um contra-ataque. No Street Fighter V também veio, mas eu não lembro o nome, mas também tem essa mecânica. O cara tá batendo, você vai lá, aperta dois botão e ele cancela a posição de defesa e dá uma porrada que joga o cara longe, né? Essa é a diferença do Drive Reversal pro Drive Impact, né? Drive Reversal ele é uma mecânica defensiva, então você não tá batendo no cara, você tá se defendendo e aí você faz um comando pra cancelar a posição de defesa e bater no cara pra voltar o jogo pra uma posição onde, onde um, tá um ponto neutro, né? Se a gente for fazer uma, uma análise aí, tudo que a gente viu até agora não teve nada de novo. É tudo coisa que a gente já viu em todos os Street Fighters, né? Até o Drive Rush, por exemplo, no Street Fighter 4, era o cancelamento do Fox Attack, né? Você aperta o Fox Attack ali, enquanto ele tá fazendo a posição, você dá dois pra frente e aí ele dá aquela corridinha. Isso daí você podia fazer também no meio de combo. Tudo que a gente viu até agora no Street Fighter 6, tava lá no Street Fighter 4, no Street Fighter 5. Não tem nada de novidade, a não ser a separação clara de que essa barrinha verde aqui em cima é pra todas essas mecânicas. Essa barra aqui embaixo, né? A vermelha ou a azul ali... É só pra especial É, exatamente Então assim A gente vai ter a barra de drive para poder administrar Todas essas mecânicas Que a gente tem E isso é algo bem interessante Como a gente já comentou Aqui em outros vídeos Que vão aí, cara Proporcionar estratégias De luta diferentes E o jogador vai ter Um pouco mais de liberdade Pra poder utilizar as coisas Vamos dizer Ele não vai precisar ficar preso A um estilo de gameplay você pode fazer o seu estilo Como ele tem todas as mecânicas Praticamente de todos os Street Fighter Que a gente jogou até agora A gente consegue jogar ele Do jeito que a gente jogava Qualquer um outro Entendeu? Tá, eu quero jogar ele Igual eu jogava Street Fighter Zero Só dando especial E usando a Alpha Counter Beleza Quero jogar igual eu jogava Street Fighter 3 lá é defendendo e usando o parry. Igual jogar o Street Fighter 4 lá usando o Drive Impact e tal, que é o Fox Attack. Independente da experiência que você tem com o Street Fighter, você vai conseguir jogar. Bom, meus amigos, mas então é isso, cara. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho da gente trazendo uma explicação mais profunda, vamos dizer, né? Do uso do Drive Gold Que é a barra de drive aí, né? Todas as mecânicas que estão dentro desse recurso Que a gente vai precisar administrar, vamos dizer O intuito aqui era justamente Com base nos comentários que a gente tem visto nos vídeos, né? Tentar dar aquela simplificada ali Dar uma clareada pra algumas pessoas Que estavam meio confusas com relação a essa utilização aí Pra que vocês possam entender melhor e tal E quem sabe até... Mude a visão de algumas pessoas que estavam meio assim por conta dessas mecânicas com relação ao Street Fighter 6, né? Então deixa aqui embaixo agora, pessoal, as suas opiniões aí, se ficou mais claro, se ainda tem alguma coisa confusa. Deixa aí embaixo suas perguntas também, se vocês quiserem. Quem sabe a gente não faz até mais um videozinho ou outros vídeos para poder explicar alguma coisa que pode ter ficado meio nebulosa, entendeu? A gente vai adorar ver os comentários de toda aí, as opiniões, o que, que vocês acham do Drive System como um todo. E não se esqueçam é também de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. A gente vai ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. fomos.